Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é João Marcos, eu serei o professor de vocês no curso de Unreal. A Unreal de fato você, você tem essa interação de trabalhar, de fazer um projeto voltado à arquitetura no editor. Mas o foco principal da, dessa ferramenta, desse software é o desenvolvimento de, de games, jogos. tá? E sim, com a qualidade que tem hoje um o motor gráfico Unreal né? esse, esse daqui do curso é possível fazer os seus projetos voltado à arquitetura, montar o seu cenário mas você deve ter uma base, certo? Uma base. você deve conhecer os procedimentos uh, básicos de modelagem, você deve saber utilizar o, os objetos certos, né? as ferramentas corretas e de fato algumas técnicas elas serão explicadas nesse módulo e de fato está tendo esse olhar assim, voltado para a arquitetura é. os caras eles estão sendo mais ousados em trazer os seus projetos para cá para o software, devido à qualidade devido ao fotorealismo né? como vocês conhecem e é isso aí, nós vamos es explorar esses procedimentos, essas técnicas que vocês utilizam em outros softwares aqui dentro do motográfico bom gente, então a novidade é que agora o editor tá, ele está grátis ele não está de fato agora nesse, nessa data, já está um um mês eu acho, acredito eu. O motor gráfico ele já foi atualizado. A, a última versão é a 4.4.6, eu acho que é essa tá. E você agora só deve mesmo baixar: ó, entrar aqui no site da Unreal www.unrealengine.com e baixar. Ó, clicar aqui: ó, Get Unreal, tudo bem. Em seguida você vai instalar o, o editor, primeiramente você vai ser direcionado para fazer o cadastro, tá? vai cadastrar, vai criar ali teu login, então tua senha E você vai baixar a, o, o editor, não, é o launcher, através desse, desse aplicativo é onde você vai ter acesso ao motor gráfico, olha, vamos acessar aqui ó. Unreal, aqui temos algumas abas onde você vai conferir novidades, você vai conferir é alguns cenários legais aqui que você vai poder baixar para você conhecendo o motor gráfico a potência né o, o a possibilidade de coisas que dá para você fazer com Unreal. Aqui é o espaço de compras você vai poder comprar itens, props, materiais, partículas para você modelar o é, modelar não né montar os seus cenários tem várias várias coisas legais tá aqui Unreal eu tenho bastante conhecimento, certo? Eu já tenho um, um, mais de 5 anos de conhecimento com, com o Real e com o 3D Max, então eu estou utilizando todo esse meu, meu conhecimento atual para fazer o meu game, meu jogo. Tudo bem? O que não me impede de ensinar para vocês arquitetos. Tá? porque nós temos aqui o motográfico vocês vão aprender algumas técnicas se você trabalha com o 3 d max e faz a tua, o teu projeto a tua planta lá no, no, no aplicativo você vai conseguir importar pra cá foi isso é explicado no curso e você vai conseguir montar o seu cenário tá? você vai conseguir ir mais além com o seu cenário você vai dar interatividade é que palavra bonita ao teu cenário com Unreal através de blueprint, através de materiais animados e outras coisas que veremos nesse curso. Tá? Esse primeiro módulo ele é um módulo essencial, é onde você vai aprender mesmo a, a, as ferramentas, o, o que você deve fazer, algumas técnicas. E em seguida nós vamos melhorando, vai ter outros módulos, vai ter outros cursos que você vai aprimorar as tuas técnicas. Tudo bem? Aqui ó, é onde vai ficar as versões é, que você vai instalar e do editor bem provavelmente você não vai ter acesso a essas versões e sim a 4.7 e você vai atualizar 4.7.6 é, no caso é a mais atualizada acredito que você já vai iniciar com a 4.7 tá aqui ó é onde vai ficar os teus projetos quando você é, for fazendo aí criando os teus níveis na verdade quando você for criando os teus projetos eu vou explicar isso melhor né, na próxima aula vai ficar o ícone aqui ó tudo bem você acessa dando dois cliques. Esse aqui é o é o projeto do curso tá gente, ok? É, isso aqui é quando você baixa algum conteúdo, algum cenário desses aqui, ou quando você compra algum algum ativo aqui, ó, espaço de compra, marketplace, ele fica aqui nessa nessa aba aqui, ó, My Projects. E é que quando você compra o projeto, né, como eu já falei, ou baixa você pode oh, ele fica aqui esses ícones como está mostrando você pode criar o projeto ou adicionar um contente ao projeto existente ao teu projeto por exemplo digamos que eu que eu comprei esse pa esse pack aqui ó aqui são algumas roupas escaneadas tá e aí eu quero adicionar no meu projeto vamos mais além já que o projeto é voltado à arquitetura imagina que eu tenho uma aqui um, um, uma biblioteca Certo? Com vários ativos: cadeira, móveis, vai ter sofá, baju, geladeira e tudo mais. Comprei esse arquivo, eu quero adicionar um projeto. Eu clico aqui, ó, Edit to Project. Tá? E aí, quando você apertar aqui, você vai escolher qual projeto que você tem, ó. Eu tenho todos esses projetos aqui. Eu vou escolher um deles para adicionar, tá? O meu ativo, a minha biblioteca, tá? Ok. É isso, é apenas isso que eu quero falar nessa primeiro nessa primeira aula, é uma introdução. Vendo as possibilidades que dá para fazer com essa com esse poderoso software. Então migrando para cá, né? E gente, fantástico. Dá pra você montar cenários incríveis, dá para você criar interatividades excepcionais para deixar os seus clientes assim de boca aberta, tá? quem já é aluno percebeu aí, não só vendo outros materiais aí que tem pela internet, vocês perceberam que dá pra fazer coisas assim muito muito muito muito muito boas com o software. Então é isso que vocês vão aprender. Nós aqui é só uma introdução mesmo, tá? É, é de fato onde você vai desenvolver o teu jogo, o teu cenário. Então você traz, você, você como eu posso dizer, você importa lá do Max digamos a tua a tua planta né o teu projeto que você fez lá e você monta monta no no nesse editor então é um procedimento diferente certo, certo? que você deve é algumas técnicas que você deve aprender algumas algumas coisas que serão ensinadas que foi ensinada nesse curso entendeu que você deve ter noção pra ficar assim o projeto sem erros ficar o projeto é, finalizado tudo bem eu não vou integrar, é, entregar tudo nesse primeiro módulo. Né? Eu, vou, eu vou explicar melhor a partir da, do próximo, da próxima aula. Tudo bem? Então é isso, gente. Até a próxima aula. Valeu e até mais.